Beleza, aqui é o Renan Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, então hoje, é, esse aqui é o meu quinto vídeo é, Sobre ranqueamento de vídeos no YouTube Certo? E, então no primeiro vídeo nós vimos lá o que, que ia precisar Para você, quais as, o que você iria, na verdade, para ranquear o vídeo, né? depois nós vimos o título criando um título interessante depois uma boa descrição para o vídeo e agora é, e no terceiro vídeo nós vimos quarto né quarto vídeo nós vimos as tags aonde é que nós é, poderemos pegar as tags então é, neste vídeo é, você está vendo aí eu, eu tenho um vídeo eu tenho um outro canal né, de, de, de produtos físicos e eu peguei um vídeo que eu já tinha lá, subi ele, né, e, mas o que eu quero te mostrar aqui é, é, o, é o vídeo assim com todas as ferramentas que a gente ia precisar. Antes, se você não é inscrito, que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos e lógico, como você vai gostar desse vídeo, possa então dar seu like. E também lembrando do curso do Erivelto, tá? que ensina a ranquear vídeos, tá? é, mostra ferramentas, tudo que você precisa para criar um negócio verdadeiro, né? subindo vídeos é, para o YouTube né? e esses vídeos trabalhando de forma automatizada para você. Tá? O link está na descrição do vídeo, tá bom? E também lembrando... Tá, que esse é meu quinto vídeo é, E nesse aqui eu quero te mostrar Aqui eu tenho um vídeo E eu já subi ele né, Eu já subi ele E eu já estou eu com ele já aqui aberto E eu quero te mostrar aqui primeiro é, Então, o que, que nós vamos precisar? Uma... Uma... É, um, um título interessante né? Calvície tem cura com Regro Max, que é um outro produto. É, funciona de verdade, resolve a queda de cabelo. Isso é um título interessante. Né? Depois eu criei aqui é, uma, depois de criar o, o título, aí nós criamos a descrição, né? como você pode ver aqui, uma descrição daquele jeito que eu disse a vocês. É, com, com as características do produto que eu peguei lá na, na página do produto é, depois eu já peguei as tags aqui ó eu, eu já peguei as tags aqui e já coloquei também tudo junto tá só que aqui o interessante é que no caso deste produto é, o que que eu fiz a eu fiz a a pesquisa e eu descobri que esse produto aqui, o Grow Max, ele tinha 10 mil de procura. Porém, é, a palavra calvície, ela tem 157 mil de procura. E tem muito a ver aqui com o, com o tema do curso, que ele fala sobre queda de cabelo e tal. Então, eu usei a palavra calvície é, como palavra de arranque, ou seja, essa palavra, nós vamos ver mais abaixo, ela, ela tem muita procura. E ela tem a ver com o, com, o, com o tema aqui que é queda de cabelo, né? Então eu usei ela como primeira palavra lá. Aí é, eu havia colocado Hair Grow Max, né? Então ela tem lá é, da 10 mil e pouco de procura, né? Eu usei ela como arranque aqui, né? E inverti com calvície, ou seja, Hair Grow Max, calvície, queda de cabelo, tá vendo? tudo a ver aqui e aí em seguida eu coloquei as tags que eu havia encontrado e aqui um detalhe interessante é que cada tag dá o posicionamento que o vídeo vai ocupar por exemplo é, calvície tem cura hair grow max funciona de verdade eu fico em primeiro aqui então nessa palavra se alguém procurar essa palavra aqui, que é o nome do vídeo eu vou estar em primeiro lugar Aqui Hair Grow Max funciona de verdade, eu vou estar em segundo. E aqui é, resolve a cara de cabelo, eu vou estar em primeiro. É aqui Hair Grow Max 2019 eu vou estar em 14 quarto lugar. E aqui a palavra-chave, que é um detalhezinho super interessante, que eu coloco o bitly do produto, né, que ele também dá ranqueia, ranqueia no vídeo. tá? Então é, o que, que acontece? É, assim é que você vai ranquear o vídeo Pelo vídeo aqui Eu vou estar nessa posição aqui de 66.8 Que é uma ótima pontuação, tá? E, então isso aqui classifica muito bem E com o tempo ele tende a melhorar cada vez mais né? Então é assim que você classifica e ranqueia o vídeo Depois em seguida é, eu fiz aqui Também eu coloquei os cards, tá? Eu coloquei os cards é, Indicando para um Eu fiz três vídeos desse, desse produto Ranqueando para os três outros vídeos E na tela final Com a A playlist Tá? Eu indico a playlist Que está aqui embaixo aqui, ó. Calvície tem cura Entendeu? Então É assim que se ranqueia o vídeo É lógico tem muito mais ferramenta, muito mais coisa, o ranqueamento de vídeo, SEO para vídeo, é muito complexo, não é assim, isso aqui é apenas uma pincelada, tá? Lembrando, se você quiser se aprofundar mais no assunto de SEO para vídeo, conhecimento maior, tá? O uso de ferramentas, tudo isso aí, tem no curso ranqueamento para vídeos do YouTube do, é, do Erivelto. Tá? O link eu vou deixar aqui abaixo na descrição, você clica lá que é completo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se, compartilhe e é, muito obrigado pela sua audiência, tá? Um grande abraço a todos e até mais. Qualquer dúvida que você tiver, você pode voltar ao primeiro vídeo, né? E eu vou colocar os cards aqui, com os cards você pode ir avançando... Somente com essas técnicas que eu te mostrei aqui, você já consegue ranquear vídeo muito facilmente, tá? Se você souber trabalhar direitinho, seu CEO, você já consegue trabalhar, você já consegue alavancar aí o seu, o seu vídeo de forma natural, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!